Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui, se liga só, a casa que a gente estamos. Lenda nova, hein pessoal? Foi passada essa lenda e a gente veio aqui embaixo de chuva porque tá chovendo, né tá. Thaís? Pra poder fazer a exploração, porque a gente sabe que vocês gostam de lenda nova. E o que foi nos passado, pessoal, é que nessa casa morava uma família. E o menininho disse que avistava o vô dele, o espírito do vô dele nessa casa que a casa é assombrada. Não sei se o vô dele morreu aí, né, Thaís? Uhum, a gente que... sabe que o vô parece que morou um tempo aqui, mas a gente não sabe se morreu aqui ou em outro lugar. Isso é o que foi nos passados. Aí pegaram e mudaram da casa. Como o netinho viu o avô, ele ficava com medo, aí a mãe Diz os que ele pais Ele dava pegou, muito trabalho durante a noite. É, pegou e se mudou e a casa ficou abandonada. Então a gente não sabe se o vô dele morreu na casa ou se ele aparecia pro netinho, né, Thaís? Sim. Então hoje a gente veio fazer a exploração pra gente estar voltando e fazer a investigação sobrenatural. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Hum. Thaís, bora não, lá? Vamos, tá Acho chovendo. que aqui era garagem, ó. É, aqui eu acredito que seja a garagem, né? Tiago, será que esse voo não aparecia pra falar alguma coisa com o Neto ou pra conhecer o Neto? A gente não sabe se ele chegou a conhecer. Então, é, talvez não, nem conheceu o Neto, é. mas ele queria. Né? Vai saber. Ó o espinho, hein? O Virado é cobre, hein? Tá. É. Vixe, Maria. Isso. Marimbondo. Ai, meu, Deus. meu Deus, é marimbondo daqueles grandes. Sai daí. Sai daí. Tá voando. Será é, que é? Vamos rodear. é. A casa deles está bem ali, ó. Ó, aonde? Aí ele tá vindo pra cá. Olha lá, tá vendo que parece destruída cá? Ah, Aí, mano. morto. Aí é, tá vindo. Vamos rodear por ali, ó. Ui, tem um monte lá, Thaís? Tem. Estão tudo lá, ó. Vamos rodear. É. Tô é duro que eles vêm atrás, né? Eles vêm atrás. Aí. Ó! Você <risos> é louco, mano. tem um monte, cara. Me é cheio de picão, cara. Vamos ver por aqui, ó. Nossa senhora, olha lá. Tá vendo? Tá tá Thaís. Ali, acho que é abelha. Nossa, Thiago. Ah, tia, cara, eu céu. não vou conseguir entrar. Eu não, na câmera não pega, amor. É abelha. Ah, tenta aproximar um zoom aí, editor, pra ver aqui, ó. É abelha, cara. Vamos rodear a casa. A gente tem que conhecer, pelo menos. Nossa, velho desse aí, Aqui, aqui ó. tem muito marimbondo e abelha, hein, cara. Marimbondo e abelha. Galera, será que nós não vai conseguir entrar nessa clenda aí, nessa casa? Vocês sabem, galera, eu tenho alergia. Mãe, cuidado pô, também. Fossa, uma... olha aqui, aqui, é Uma, uma fossa. Eu tenho alergia e se me picar, velho, Deus me livre. Talvez tem porta aqui no fundo. Cuidado, cara. Porta pô. tem, se tá aberto agora a gente não fala. Agora fica comida, Fogão à linha. um tanque. Fogãozinho à linha, pessoal. Fogão à linha. Filma aí, Aham. Uhum. Vai olhando se tá aberto aí que eu vou. Filmando aqui. Tá aberto. Tá aberto? Tá aberto. Cuidado, marimbondo. Tá. Filma ali, ó, o fogãozinho. Eu filmei aqui, ó. Filmou? Uhum. Quer entrar? Ó. Depois eu tiro isso aqui, cara. Ai, cuidado. Licença. Marimbola, licença. Pode estar tudo no um fogo, tá? Então. Tem como deixar essa porta aqui aberta, amor? Porque se nós precisar correr, tá de bicho, e Nossa, que cheiro ruim. Vem aqui. Estranho. Quero a cozinha. Que a dispensa, filma de... Sim, sim. tá chovendo muito, hein? Começou a chover aqui. Cara, não vai dar nem para evitar, as trazendo. Banheiro. Banheiro. Falei, ah. essa folhinha aqui tá escrito 2020. Mas eu acho que ele, essa casa tá abandonada mais que 2020, sabe? Talvez é o pessoal que arrendou que colocou sim. essa folhinha pra ficar de veneno. Lá. Hum. Sinistro, hein? Cara, que casa tá estranha. Tá pra... Ah, essa casa tá abandonada há muito tempo, cara. Muito tempo. O cheiro ruim aqui. Normalmente é de lâmpada, tudo bem? Verdade. Mas aqui tem um negócio. Esse é mesmo. Nossa, que casa tenebrosa. É a é sala. Grandona, mas é tenebrosa. Tenebrosa. Não é? Tem um selo. isso aqui? Tem um selo? Tem. Aí, ó. Tampado com... Nossa. É aquele... Super bônus, é... Durapox. Durapox. Oh, tá estranho esse negócio aqui, Caraca, velho. Será que o menino mora, dormia onde? Não sei. Quantos anos será que tinha ah, esse sei. netinho? O voo aparecia oh, pra ele, muita né, mano? De café, Dirceu. É, é. o voo que aparecia pro menino, né? É. Tem esse negócio Tu não é de, menino, de menino, mulher pelada, cara? Esse brinco aí, ó. É um brinco, né? É, que tem o nome é um brinco, gente. Deixa eu ver. É um Será que é aí. ouro? Será? lá. Tem negócio de santo tá aí. Sinistro, cara. Bom, eu acho que é bem aqui que os marimbondos estão voando. Tá Olha lá a casa deles, tá vendo a casinha deles aqui, ó. E grandão. aqui grandão? É, olha o tamanho dos cavalos! Você tá louco? Se ficar naquele ali, nós né, Tem que ir direto pro de socorro cara. Lhe, cara. Não, Não tem alergia. Olhada aqui em volta. Assim Três quartos, Cassio. Três quartos. Aqui tá escrito... Cartui. Hã? Ah. Tá escrito no negócio. Thiago, é grande pra caramba essa casa, velho. Grande. Pessoal, tem uma estrada que passa aqui do lado, por isso que tem barulho. É. Nossa, Thiago, mas é... tá abandonado há muito tempo. Olha isso aqui, ó. tá, tá, tá ban... podre assim, ó. Tá podre cara, tá abandonado. Vamos olhar o fogãozinho lenha ali. Olha. O Duico não tem nem um aqui perto pra nós conversar, né? Deixa eu ver. Então. Parece que foi posto fogo recentemente, não parece? Hã? Parece que foi posto fogo recentemente, mas pode ser também o pessoal que arrenda aqui, né? É, também o pessoal que arrendou aqui. Ó, que... tem um sapato aqui, cara. Ah. Ó. Pode ser da mãe, ó. Não é? Ah, é verdade. Olha esse telhado aqui. Tá caindo. Vamos ah. ali ver assim, muita abelha Tem uma área bem grande aqui na frente da casa, Thiago, ó. Dá medo de ir ali por causa das abelhas. Ó. Ó. pessoal, só que tem muita abelha ali na frente. Então, eu só passar em volta aqui pra mostrar pra vocês. Tá. Ó, tem tanque lá. Nossa, tá chovendo pra caramba. Te fez mó barro. Vai puxar zoom aí. Não. Olha ele tanto. Gente. Olha lá. Dá para pegar aí na tela. Olha, gente. Cara, ó. Tem muita abelha, muita abelha muito, mesmo. Muito, muito, muito. Galera do céu, quase que a gente não consegue entrar nessa casa. Se Foi. tem só essa porta a gente não ia entrar, não velho. Ia, amor. Eu não ia, porque eu não chegava ali Não, nem tem muito ele deve estar cheio de mel, hein, cara Tô fora, filho Não, eu não de entro por aqui Deixa esse mel pra lá E aqueles uhum. é pretão lá do outro lado? Então, o que, que você achou aí, Tiago? Mais ó, uma lenda nova, hein? Mais uma lenda nova, casa sinistra Ó, pessoal, por isso que a gente gosta de vir de dia E fazer a exploração Se a gente vem só à noite, a gente podia ter trombado Primeiramente naqueles Cavalo preto que tá lá, daqueles é, marimbondos ou vinha aqui, ó, acabava se ferrando, cara. E, cara, pra você chegar daqui com as picadas pra, pra um pronto atendimento, pra um local pra poder socorrer a gente, cara, é longe. E como eu tenho alergia, é perigoso acontecer alguma coisa. Pessoal, e a gente tá atrás de lenda nova e a gente não traz qualquer lenda pra vocês. Então a não. gente vai fazer as explorações e depois a gente volta à noite pra fazer a investigação. E até bom que a gente chega assim do nada gravando, o pessoal vê como que é, né, Thaís? Que a Sim. gente passa os apuros, porque... Se a gente chega ali, ó, não vê aquele negócio, nós tinha ferrado, cara. Tinha, tinha mesmo, mano. E a casa tá aí, galera. A casa tá aí. O que, que você achou? Ah, eu achei sinistro. Eu achei que pode ser que aí tem alguma coisa mesmo. Casa sinistra. Ó, o que possa acontecer. Talvez o, vô, o avô aparecia pro menino porque não conheceu o menino. Sim. Ou queria ele alguma morreu mensagem, na casa alguma ali. Coisa, queria lá. dar alguma mensagem ou ele faleceu na casa. Alguma coisa assim. Temos que fazer investigação, não tem como. Como, como a casa... Parece ser muito antiga assim, tá isso Talvez o avô morava aí. Sim, né? pode ser. Mas é isso aí, galera. Ó, deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!